Não foi apenas um boneco, pode ser dois, três, quatro, ou até mesmo cinco bonecos do espirro, pessoal E eu vou fazer alguma coisa com esses bonecos, pra quem é mais antigo no canal sabe que eu costumo dar vários e vários presentes aqui E eu assisti até o final, que é isso mesmo Eu vou dar pra vocês de presente um boneco do espirro Então, vamos lá ah, Opa, e aí, Agu? Opa, bom dia. Bom, bom não, mano. Como é que você ah, tá, velho? Ô, tô sempre bom. Tá sempre bom, mano? Como é que você tá, Zé? Fala direito aqui junto comigo, aqui, com meus inscritos, ah, Zé. Fala direito. Pô, Man, eu não tô te vendo, Zé. Cadê você que eu não tô te vendo? Aqui atrás, cara, olha pra trás, cara. Eu não pra tô trás. te vendo. Olha pra trás. Oxente gente. Ô, bom dia. Ô, deixa eu falar que você. Aqui em Minas, Zé, quando a gente mora aqui, quando a gente vê uma vaca, a gente tem que sair gritando pra ela. Pra ver se ela vem junto, quer ver? Ô, ô, ô, ô. Isso é uma vaca ou um cachorro? É uma vaca, pô. Ah, tá. Grita, grita ali a vaca ali, mano uh, uh. <risos> Grita ela, grita ela Ô uh. <risos> Zé, você. Não, não, é Tem ele não, problema? Ele não vai gritar a vaca Ele não vai gritar a vaca, galera A vaca, a vaca mano, não, não. Galera, eu tô, eu tô sem o um pangaré do like por perto Porque eu, eu, eu mudei meu computador de lugar Vocês percebem que agora eu tô atrás de uma parede Eu mudei meu computador de lugar E o pangaré tá muito longe, velho Cadê o pangaré? Eu, eu não tô achando pancaré, o pancaré tá muito longe, pessoal. eu tô com preguiça de ela pegar o pancaré, então ó, já deixa o likezão nesse vídeo aí. E é o seguinte, Ogu, você viu que o Felipe Neto, o famoso Netinho Gameplay, lançou um mega boneco do Spiel. A gente tava desconfiando que ia lançar um Spiel de pelúcia, né, velho Eu tava já, mano, porque, pô, é, eu até comentei com você antes, seria muito doido se ele lançasse, cara. Então, muita coisa que a gente ia comprar. Aí ele lançou realmente. A gente já tava desconfiado que ia lançar um espirro de pelúcia para vocês, pessoal. Só que é o seguinte: eu vi que muita gente quer ganhar um espirro de pelúcia, só que muita gente não tem condição de ganhar um espirro de pelúcia, de comprar o um espirro de pelúcia, na real, né? <risos> pessoal, para quem não sabe, para quem é novo aqui no canal, toda vez quando o canal bate metas eu costumo fazer sorteio a vocês. Inclusive foi para vocês que assim o canal alcançasse 50 mil inscritos eu ia dar um gift card aqui no canal e tudo mais. Nos últimos meses, infelizmente, o canal acabou passando por uns perrengues. E a gente acabou, enfim O canal ganhou muito pouco inscrito galera, essa é fica E, enfim, eu tava conversando com o Gu, e basicamente O Gu também topou, e eu vou voltar com essas premiação Então, a cada 10 mil inscritos, vai ter um presente Aqui pra vocês, então, olha só, o canal pegou 50 mil inscritos, assim, o canal alcançar 60 mil Vai ter outro presente, com 70 mil inscritos, outro presente Com 80 mil inscritos, outro presente 90 mil, outro presente, e quando o canal Chegar a 100 mil inscritos, o presentão vai ser Maior, então, essa aqui vai ser, tipo, a forma De eu conseguir agradecer o carinho de vocês Aqui nos vídeos, o carinho de vocês sempre tá aqui acompanhando E tudo mais, e pra quem não sabe, eu posto vídeo todo os dias às 11 horas e às 7 horas da noite Então já coloco o relógio pra despertar E galera, em dezembro vai acontecer algo muito incrível Aqui no canal, séries novas vindo por aí Vários memes, várias coisas bem legais Então já prepara que dezembro vai ser Um mês aqui do canal, pessoal Então, Hugo, o que, que você acha que eu vou fazer? Agora que eu já te dei um spoiler do que eu, eu vou fazer Tipo, eu já falei do espirro e tudo mais Você acha que eu vou fazer o que, mano? Fala pra mim Eu acho que você vai agradecer os inscritos Mandando salve no vídeo, é isso? Também, eu sempre faço isso nos, nos finais dos vídeos já ah, todos são gênios Ah, mano, muito inteligente, muito inteligente, muito inteligente Mas não, galera, eu vou comprar um espirro de pra mim de presente Um espirrozinho de pelúcia pra mim de presente Porque sim, eu quero um espirro Mas eu também vou estar tá comprando pra vocês, inscritos aqui do canal Um espirro de presente Eu vou comprar um, o Gu vai comprar outro Na verdade, por enquanto, a gente vai prometer apenas um espirro de presente pra vocês Se vocês gostarem da ideia, esse vídeo aqui o vídeo do Gu pegar muito like E a gente vai dar mais espirro de presente pra vocês Olha só, pessoal, eu tô aqui na loja aqui Aqui do, do espirrozinho do Felipe Neto Olha, Nossa, já tem três quantidades aqui Pelo amor de Deus, não tira Uma quantidade só porque tá muito caro Meu amigo do céu, sério, tá muito caro, você não acha que tá muito caro, velho. Não, tá no preço certo <risos> E olha só como é que o espirro é bonito, mano É muito bonito esse cachorrinho, galera Olha só, o espirro é muito bonito, pessoal Eu quero muito espirrozinho deles. olha só Mano, muito top, cara, muito top <risos> Galera, é muito bonito esse cachorrinho, é muito bonito Então, vamos fazer o seguinte Vamos aqui comprar dois espirros já de uma vez Eu vou digitar aqui meu frete, pronto, já digitei meu fretezinho aqui. É... Não tem como escolher o tamanho. Eu queria um tamanho grande. Não tem como, né? Então, pronto. Já vou comprar aqui, aqui um espirrozinho pra mim de presente. E olha só, pessoal. Ah, 200 reais. Tá, tá barato. Tá tá bom. Tá bom. Vou pagar 200 reais aqui no espiozinho de pelúcia. E agora é o seguinte, pessoal. Pra participar desse sorteio de pelúcia vai ter um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ser o um link de um formulário. Tá aparecendo agora na tela esse formuláriozinho pra vocês. Esse formulário, galera, vai aí, ó. Um link do meu vídeo, o link do vídeo do Gu e o link do meu Instagram. Para você conseguir participar você vai ter que entrar no link do meu vídeo dar like no vídeo, se inscrever no canal ativar o sininho e marcar todas as notificações. E vai ter que comentar eu quero um espirro. Logo após você vai entrar no vídeo do Guru, vai clicar no botão de like lá, vai se inscrever no canal, ativar o sininho com todas as notificações e vai comentar lá eu quero um espirro. Depois vai ter o link do meu Instagram então você vai entrar no meu Instagram, vai clicar no botão de seguir, vai entrar na minha última foto e vai comentar lá eu quero um espirro e deixar um likezão lá. Então pode comentar bastante, deixa o likezão na minha foto também e lembrando que quanto mais pessoas estiverem participando Provavelmente eu e o Gu vamos dar mais espirro Então no momento tá decidido apenas de um espirro Talvez se o canal alcançar a marca de 70 mil inscritos E o canal do Gu alcançar a marca de 20 mil inscritos Vamos fazer um sorteio de um segundo espirro Então é por isso que eu já comprei dois espirros Um primeiro sorteio e como eu já tô acreditando que vocês vão conseguir alcançar essa meta, já vou comprar o segundo, já vou deixar o segundo aqui guardadinho. E uma coisa bem simples e bem rápida pra vocês, que dependendo da localização de onde a pessoa morar, vocês vão ter que pagar o frete, tá? Mas provavelmente se for aqui por perto de São Paulo ou coisa assim do tipo, porque no caso o Speer vai estar na casa do Gu, aí a gente mesmo paga o frete, porque o frete vai ficar barato, né, Gu? Uhum, aí é tranquilo, pô. Mas tipo, se morar muito longe, aí fica difícil. É, se morar muito longe, aí fica difícil, aí realmente não tem como pagar o frete, aí a gente entra em contato e vê o que a gente possa. A gente entra em contato e vê o que a gente pode fazer. Então, basicamente, tá lançado, pessoal. E eu vou voltar com as premiações aqui no canal. Todo, toda meta batida aqui no canal, eu vou estar tá dando um presente pra vocês. Assim que o canal alcançar a marca de 60 mil inscritos, vai ter um presentão. 70 mil inscritos, outro presentão. 80 mil, outro presentão. 90 mil, outro presentão. E com 100 mil inscritos, eu vou fazer um presente muito mais maluco, galera. Tal o então, e-food pra vocês, presente. Todo mundo comer de graça. Fica aí, fica no ar. É ou não é? Para é o momento do Google falar assim: É. Isso aí, comer de graça. Rapaziada, uou. nossa, comer de graça, como eu estou animado, eu sou o Gu, eu fico muito animado de comer de graça porque eu sou fitness, eu faço dieta. <risos> ah, eu tomo todinho! É, light Que isso, cara Quem que toma isso? É horrível Você, se agita o todinho todo dia Falou que só toma o todinho light Porque tem açúcar demais Eu não tomo nada que tem açúcar <risos> Então, <me perdoe>. mano <risos> Véi Enfim, agora, pessoal Resumindo tudo de novo Pra você estar tá participando É só você se inscrever nos dois canais Deixar like nos dois vídeos Me seguir no meu Instagram Deixar likezinho na minha última foto E comentar lá, fechou? Então, é muito simples Muito rápido E já copia esse link aqui Manda pro seu amiguinho Lá no seu WhatsApp No seu Facebook E fala que direto e reto Tô dando vários presentes pra você Aqui no meu canal, fechou? E outra coisa também, que em breve vamos começar a fazer Várias e várias streams aqui no canal E prepara que no mês de dezembro vai ser um dos melhores Meses, pessoal, como eu falei pra vocês Tem vários presentes aqui, então no mês de dezembro Promete, porque a nossa meta é 100 mil inscritos, e com 100 mil inscritos Vai ter várias e várias coisas, inclusive eu tava até Pensando, Gu, de fazer Meio que uma premiação, tipo, todos os Vídeos, tem alguns canais que eu acompanho, mano Que todo vídeo, todo vídeo, todo vídeo Todo vídeo, ele dá um presente Pra quem é first, ou se não, tipo um, meio que um sorteio em todos os comentários, entende? Oh, mas aí depende, cara. Porque, como? Nosso canal tá começando. Então vai uhum. depender da galera. Se a galera divulgar o canal, uhum. a galera acompanhar. Pode ser que tenha, mas por enquanto a gente mantenha aí o salve. É, vamos, vamos um pouco, vamos enquanto... pouco a pouco. É pera vamos chão, um pera pouco. no chão, pé no chão. Pé no chão, pessoal. Não adianta também eu chegar e tentar encher vocês de prêmios aqui por estar me ajudando. E meio que, tipo, como uma forma de continuar agradecendo o carinho de vocês, se vocês também não me ajudam, né? Lógico, muita gente já me ajuda, mas enfim, vamos juntos, pessoal. Vamos juntos. Tem alguns canais que eu acompanho aqui em todos os vídeos ele dão presente. Os youtubers dão presentes, né? Tipo, dentro do Minecraft, no Roblox, no PKXD, em outras plataformas, talvez até mesmo jogo. Enfim, eu consigo fazer isso aqui sim galera, mas eu só consigo fazer isso com a ajuda de vocês então basicamente o vídeo foi esse, foi um vídeo simples mas eu espero muito que vocês tenham entendido e enfim, eu só quero agradecer de novo pelo carinho de todo mundo, pelos comentários e tudo mais eu espero muito que vocês estejam se alegrando com os vídeos aqui do canal, e agora vamos para aquele momentão do salvezão desse vídeo aqui. Enfim pessoal, então um só visão do vídeo de hoje vai pro Dragon Ball, para Maçãzinha, pro para o João Cubo, para o Fex Gamer, e para o Daniel Gamer. Então é só um salvezão, um beijão e é isso pessoal. Até o próximo vídeo e valeu galera. Fui. Valeu.